Olá, tudo bem? Me chamo Rosaline, tenho 38 anos, sou enfermeira, resido em Aracaju, Sergipe e sou casada há 13 anos. Então eu estava passando por uma situação difícil no relacionamento, eu tinha dificuldade em diálogo com meu esposo, nós tínhamos alguns projetos em comum, mas toda vez que eu tentava conversar, a sensação que eu tinha é que a gente estava remando em direções diferentes, então a gente não conseguia entrar em um consenso. E aí foi quando eu conheci o Rogério em um curso em comum que a gente faz. E conheci o projeto Experimente a Paz e resolvi testar. E aí já na primeira sessão eu consegui descobrir aquilo que estava me travando, aquilo que estava me bloqueando, impedindo de ter essa conversa. No dia seguinte eu sentei com meu esposo, nós conseguimos conversar, é, como eu não consegui antes ter essa conversa com ele, eu me sentia frustrada, impotente, desanimada, inclusive, de tentar outra vez. Depois da terapia, depois desse processo, eu consegui sentar, conversar com ele, alinhar. A conversa foi bem mais leve, bem mais prazerosa, porque eu estava me sentindo confiante, empoderada. Até aquele medo, aquele receio que eu tinha, eu consegui destravar, consegui desbloquear. Então... A gente conseguiu alinhar o diálogo para conseguir traçar estratégias e sair dessa situação desconfortável que a gente estava. Foi um passo enorme na minha vida. Eterna gratidão a Rogério. E sei que foi apenas o primeiro passo de muitos que virão pela frente. Então, muitíssimo obrigada, super indico, recomendo o programa.